Filhos TOGETHER! Aula de curvas, parte 2. Então, o que você entende? Que se você chegou agora nesse vídeo, você já perdeu o primeiro, que é o anterior a esse. Então, por favor, vai lá, porque tem uma curva que eu acho que ficou um pouco em dúvida, que eu vou trazer ela de volta aqui, e mais duas conforme eu pedi na hashtag. Mas, se o seu computador trava, tá na hora de resolver isso. HFW Informática resolve. Tá aqui o contato, o site, na descrição, inclusive. Fala com eles. Não deixa, não fica assim. E se você procura um consórcio luxo, uma moto, um carro, um imóvel, Multicons, tá aqui também. O site, telefone 0800. Fala com eles, vai dar bom negócio, tenho certeza. Perfeito? Bom, é, Professor Segui Almeida. Eu vou lembrando meus professores da, da minha faculdade, do colégio. E... Ele tinha um que era de... Cacete, como que era o DRE? O Caraca, era a contabilidade. Contabilidade. Então ele terminava as coisas e dava uma estrada na língua. E ele tinha um óculos aqui assim. Olha ali, velho, velho, e o balanceamento. É, então você vai jogar crédito, débito, blá blá blá. Então era assim. Então o professor gay aqui, ó, eu tenho o óculos aqui, só pra gente conversar, Mas eu vou ficar só com o óculos, porque se eu ficar zoneando eu não vou conseguir detalhar o que eu quero. Mas o óculos acho que é importante, é um item interessante. Aqui eu tenho um desenho, filhos, do tradicional, do padrão, que é o que você assiste, por quê? Porque geralmente a gente não tem uma noção da sua habilidade em cima da moto, então óbvio que dentro disso conta é, a amizade que você tem com ela, a experiência que você tem com ela, o pneu que você está usando... Como você desenvolve o pêndulo, como você desenvolve a sua pilotagem, então tem várias coisas. Então, nesse ponto a gente sabe que o início é sempre quase nada de inclinação e tentar andar sempre reto, porque você tem medo da frente na barriga e você acha que vai cair a moto vai deslizar assim. Certo? Então, qual é a dica que você lê em qualquer lugar? Se você vem aberto, você vai fechar a curva e sai aberto aqui numa tangência melhor. Se você vem com cola fechada, você sai esparramado. Então é isso que você tem de primeiro conceito de curva, e é isso que acontece com você quando você vai para a estrada. Se você vem fechadinho, você tem medo de trazer a moto, não acelera, tal, tal, tal, e vai embora, vai para a contramão, certo? E se você vem aberto, você enxerga melhor e dá aquelas... a mesma inclinação que você faz aqui, você faz aqui, só que dá para dar aquela fatiada e às vezes você fica até fazendo aquele 2, 3, 5, 7, 8 faixas, se possível, na bandeirante você pode usar até as 12 faixas que tem lá. E a gente quer mudar isso, quero te ensinar a ter uma nova visão e sair do padrão, porque isso aqui eu consigo mudar toda a minha entrada de curva e sair no mesmo ponto que eu quiser eu é, queria mostrar no vídeo anterior, eu consigo vir aqui, se eu quiser fazer um V e sair aqui, eu consigo vir daqui e sair aqui, eu consigo vir aqui contornando e ficar aqui e sair, então é, isso aqui, ó quando você tem uma certa habilidade, quando você entende principalmente a leitura da pista, do que vai acontecer na sequência, do que, que antecede, você vai conseguir fazer totalmente diferente do que só vir aberto, morde aqui e sai para cá, vir fechado, sai aberto, espalha e morre. certo? Muito bem, então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, a curva 180 que eu mostrei para vocês, a gente tinha antes uma curva que você vem, é, um, uma sequência de S menor ou um quadrado antes, e aí você transforma um V. Por que, que você transforma um V? Porque eu vou chegar depois na sequência do S padrão, mas para você ter um melhor aproveitamento. Mas voltando à curva 180, que é do vídeo anterior... Eu vou fazer ela aqui então, tá, ó, a curva 180, eu tô com uma aqui na tela para mostrar pra vocês. O padrão normal de se fazer a curva, onde você vai ter melhor é... velocidade, performance, passo, tudo bonitinho, é justamente vir aqui, certo, você vem aqui, fecha ela aqui e abre ela aqui, ó, tá. Então você faz um 180 menor dentro dela, tá. Imagina aqui que tem a zebra, aqui que tem a zebra, você vem aqui, morde essa zebra e sai aqui. Geralmente, no caso aqui de capoava que eu vou mostrar, a gente deixa até um cone aqui dentro de referência de onde tem que estar com a moto e eu no meu eu deixei até um segundo cone de já reaceleração e onde você tem que buscar o próximo, sabe? A, a, a, o target, né? Pra você ter o foco onde você quer ir, tá? Muito bem, aí você pega o, o vídeo anterior e eu tinha feito aqui uma perninha, que era o que acontecia, tá? Então, quando você vem da ponte, no Capuágua, quando você vem lá de, de Rio tal, não sei não sei que lá. E você sai daqui, ó. Certo? Você dá essa mordidinha aqui e sai aqui, ó. Tá? E aí não tem por que você fazer isso aqui, ó. Porque no cronômetro você perde tempo. Beleza? Mas você consegue... Aí você, se você olhar aqui agora, você fala, mas é uma curva 180, 180, você falou pra entrar assim... E fazer assim, mas aqui você fala para fazer assim, lá lá, lá, lá, então o outro vídeo tal, tá, tal. Tá, e nesse vídeo eu mostro que eu faço isso aqui assim e fecho aqui assim, ó. Certo? Então eu te mostrei 288 possibilidades de fazer a mesma curva, certo? Qual que é a melhor possibilidade, na minha opinião, quando você tem uma situação dessa? Isso aqui, igual eu mostrei, vem aqui e fecha aqui e já era. Essa, que agora ficou zoneado pra caraca aí é com o preto. Mas é isso aqui. Mas, voltando aqui, deixa eu ver se eu não espalho aqui. Trazer o 180 para cá de novo. Se você tem uma situação, certo? Normal, retas. O seu padrão de 180 vai ser isso aqui. Entendeu? Não. Então, de novo, é... Muito do que vai acontecer no seu 180 é o que antecede e o que vai depois da curva, certo? Porque eu tenho um outro padrão de curva que eu tenho que fechar mais um pouquinho para fazer isso aqui, ó. Então, deixa eu te mostrar o normal. Só para é, tirar qualquer dúvida da curva 180, tá bom? Então aqui, ó, tiro o óculos que eu vou ficar cego. Ó, capoava... Reta principal aqui e tal. A próxima curva é uma curva 180, onde eu tenho essa reta e a próxima reta. Então, eu venho aberto, certo? Fecho na zebra, ó. Corre de receleração. E vou até a próxima zebra, sai aberto de novo. Então, esse é o padrão da curva 180. Ó, melhor possibilidade impossível de por uma curva que tem uma reta gigante e sai para uma próxima reta. Então aqui não tenho o que inventar quando você tem uma situação de duas retas, perfeito? Agora, por exemplo, vou dar um outro, uma outra curva 180 em Goiânia, por exemplo, que ela faz já um, um negócio aqui assim, ó. Então você tem que estar... Tá, é... Ela faz uma perna aqui, de alta, e você... Vai, tem que fazer um negócio muito louco, você tem que dar uma atrasada nela e espalha, porque senão você não consegue completar esse S ela é uma curva cega. Então deixa eu te mostrar aqui para ficar mais fácil. Pera aí. Essa curva aqui é uma curva 180. Tá? Só que eu sou obrigado dentro dela, sou obrigado dentro dela, eu mordo aqui, tá? Eu faço um vezão aqui e saio acelerando pra cá. De uma vez só. Por quê? Porque se eu ficar só no contorno aqui assim, ó, eu vou perder muito tempo porque a próxima curva é uma curva leve de reta. Então ó, se liga. Ó, uma curva 180. Tá? Então, ó, mordi aqui. Espalho. Porque eu volto reacelerando para transformar isso aqui numa reta, porque já é um S para cá, ó. olha só. De alta. Então se eu ficar aqui cozinhando o galho e sair para cá, eu não tenho a tangência. Mas aqui eu tenho a tangência, ó. Você percebeu que eu fiz um outro 180 dentro do 180, uma outra possibilidade? Então, de novo, filhos, o que eu quero dizer para vocês é, a curva 180 vai depender do que a gente tem antes e depois. Geralmente, uma chegada de reta, você vai vir aberto, tá? Por quê? Porque você vem numa frenagem forte. Frenagem forte, tal, então você vem trabalhando e você vai entrar. Principalmente se for é, potência, por exemplo, em descida lá, que é aquela curva antes da... É, da linha de chegada aqui, que é aqui, ó, descida do tobogã, vem para cá 180 e vai embora para lá. Então você vem aberto, freando e tal, morde aqui e vai para lá. Então esse é o padrão do 180. Mas o 180 ele muda dependendo do que você tem antes, a forma que você vai fazer aqui dentro dela. Se você vai vir para cá, se você vai vir um pouquinho mais para cá, se você vai fazer um vizinho maior aqui, certo? Isso é o que vai fazer a diferença para uma boa saída de curva, tá bom? Mas, se são duas retas, é assim, a linha azul, beleza? E eu quero trazer as outras duas curvas, já falando disso aqui, porque quando você tem um S, por exemplo, então aqui a gente matou aqui essa, essa parada, certo? Se você ainda ficar com dúvidas, vai escrevendo aqui embaixo, que a gente vai... Meu, curva é um negócio que dá para trabalhar 228 vídeos, entendeu? Então dá para a gente ficar brincando aqui igual um xarope. Mas o que eu quero mostrar agora para vocês... É uma sequência de S's, por exemplo. Então, geralmente, quando você tem assim e assim, ó. Né? Então, isso aqui, assim. O que, que é o melhor você fazer? filhos? Pode falar, Samuel. Levantou a mão aí? O óculos, caraca, cadê o óculos? Não tô fazendo 3G, tá foda. Olha só. Você vem aqui. E vai embora. Certo? Transforma em reta, ó. E vai embora. Beleza, samuca, Tá. Quando que isso aqui muda? Não muda. O S dificilmente muda. Não, mas você falou que não tem um padrão, mas... Dificilmente muda. E aí eu tenho um S aqui, em capoaba, que eu vejo as pessoas fazendo isso aqui, ó. Tem. Faz isso. Aí puxa aqui pra cá, pra fazer isso. O que, que resolveu aqui? Nada. Então o S, você bilisca, belisca e vai embora. Bilisca, belisca e vai embora. Você não puxa, você não faz isso aqui, ó. Você não faz um S dentro do S. Você faz ele reto. Vou mostrar para vocês agora. Essa é a, considerando já mais uma curva. S. Transição de S. Vamos mostrar aqui em Goiânia, por exemplo. Já tem um S. Olha só essa frenagem, por exemplo. Ela é uma, uma, uma, uma parábola grandona, né? Só que se você fizer isso aqui, você perde tempo. Então o que, que você faz do vídeo anterior? Faz um V. Morde a zebra. Abre. Para poder morder bem o S. a primeira zebra, transição. Segunda zebra vai embora. Certo? Certo. Exemplo de Goiânia é esse. Aqui você vai atrasar um pouquinho mais a primeira perna descida só para fazer uma transição melhor. Mas é o S, ó. Então, ó. Vai embora. Transforma a linha reta para sair pro o sol. Certo? S. Ó. Três S's. Zebra, é que é faixa. Zebra, é faixa, zebra. Já é, Certo? Dentro do mesmo S, ó. E os Vzinhos, pra fechar abrir e fazer o trecho melhor, beleza? Mas o S é isso aqui, certo? Esse é o padrão do S. Agora eu vou te mostrar uma coisa aqui e você vai me responder o porquê que você faz isso. Ó, curva 180, certo? O padrão azulzinho aqui. Beleza? O que, que a gente tem aqui próximo, filhos? Dá pra enxergar aqui um Szão? Ó. Hum, beleza. Olha só. Z brota, aí geralmente a galera deixa um cone aqui, ó das escolas, eu não sei pra quê. o Modus speed Experience a gente tirou fora esse cone, eu não sei para que o cone aí mas ó S, PA! Transição Pá já era, vai embora sabe o que a galera faz aqui filhos? Puxa pra fora puxa pra cá aqui, faz isso aqui, ó eu não entendo pra que isso aí Perda de tempo máximo, eu vim pra cá, para depois vir para cá, você faz a pista gigantesca e muito mais difícil. Então, era essa curva que eu queria mostrar, que eu vejo todo mundo fazendo assim por causa de um desgraçado, de um cone que coloca aqui, que eu não sei pra quê. Provavelmente se as escolas assistirem esse vídeo, vão remover esse core e assim eu espero que todas as escolas façam isso pra ser bom para os alunos. Mas aqui, ó, então, ó, é isso aqui, ó. Então, sequência de S, é transformar tudo em reta, assim como a próxima que tem lá, né, então aqui, ó, a gente tem uma outra curva, que ela é um 180, certo? Com uma sequência de S's. Então a mesma coisa, a linha azul. Por quê? Porque eu tenho uma reta prolongada aqui, ó. Tá? Bom. Fecho ela, ó. Porque no caso ela não é tão fechadinha assim, ela é um pouco maior que isso. Mas é essa linha azul aqui Se fizer de preto vai ficar Certo? Ó Segundo S Ó Eu tô vendo uma reta aqui Então continuando a ser uma reta, ó. 3S Ó Ó Já tô padrãozinho, ó. Deixa espalhar Porque você tem que estar tá aqui eu vejo a galera contornando isso aqui tudo. para daí puxar aqui no meio e ficar horrível. Aí perde a frente e cai aqui. Ó. Já tô dentro dela. Ó, ó o ralinho, ralinho. Ralinho, ralinho. Beleza? Muito bem. Então, é... O que eu quero deixar claro aqui, filhos, é que quando você tem os S, você vai fazer esse padrão. Que é transformar em reta. E aí, que é o outro lance que mora a criatividade de descobrir qual que é o melhor traço. Porque se você tem... Vamos fazer uma outra loucura aqui. A sequência é de, de três S's. Vamos criar mais um S aqui. Ó. Vamos fazer mais um S aqui assim. E a curva 180. Ó. Certo? Você vai sair aqui assim. Ó. Você não vai mudar isso aqui, Certo? Só que automaticamente quando você sai aqui, ó, você vai sair para cá. E aí é que nesse caso, que é o que eu tô querendo mostrar para vocês, que, é que acontece, você não vai puxar para cá, você vai fazer isso aqui, ó. Ficou claro quando muda o 180? Quando você tem uma curva muito recente perto dele, que você vai acabar espalhando para cá, quando você tem uma sequência de S ou quando você tem uma curva quadrada, por exemplo, que vai ser a mesma coisa aqui, ó. Tem você vai fazer esse B. Deu para pegar aí, filho? Se não, duas retas, o bagulho é padrão. Vamos aqui, esse aqui, ó. Próxima sequência aqui é uma curva 180, certo? A estrutura, ó. Aberto. Fecha. 180. E sai aberto de novo. São duas retas que antecedem. É isso aqui. Beleza, filhos? Então acho que a gente mata aqui a curva do 180 e já traz uma oportunidade dos 3S, mostrando que se tiver uma, 3, uma terceira perna aqui, ela vai ser diferente a entrada, que é o que acontece também no velocitar. Lembra da última análise de cara que eu fiz, que o cara cai na, na, na sequência ali? Por quê? Porque você tem que dar um golinho, e aí, geralmente o que você faz? Você tenta puxar para fazer tangência. Tentou puxar para fazer tangência, não precisa. Se você deu o gole, você tem... É Força suficiente para fazer uma frenagem, um trail break ali. Frenagem que eu falo, posicionar. Mudar a geometria da moto com o freio dianteiro e encaixar na curva. Entendeu? Deu pra, deu pra sacar aqui? Beleza. Então, acho que a gente matou aqui. É, mostrou os três S's. E agora, nós vamos trabalhar uma outra curva. Mais um exemplo aqui, ó. Que não parece ser um S, mas é um S um pouco mais longo. Ó. Se liga. Ó. Para você seriam duas curvas essa, né? Duas curvas, mas pra mim isso aqui é um S. Então, vem aqui, pega aqui, vem aqui, pega aqui e vai embora. Ó. E é justamente aqui nessa saída dessa aqui, que tem os dois bumpzinhos aqui, que você tem que segurar um pouquinho mais essa saída pra vir pra cá, do que sair já vir pra cá, tá? Porque o certo é um pouquinho mais pra cá, onde tá essa linha da bike. Só que, como tem dois bumps aqui, você sai um pouco mais pra cá. E aí é nessa hora que você muda um pouco o traçado, porque acontecem dois bumps aqui. Lá, ó. tá vendo? Pelúcia Mas é o pelo que eu preciso para sair dos dois bando Certo? Certo Curva cega Bom, aqui é covilha ainda E eu acho que essa curva aqui é uma curva que Ela, ela expõe bastante e, e exige E ela acaba sendo cega Para quem vem pela primeira vez Então o que a gente vai desenhar aqui como curva cega? Só aqui ó uma curva que você vem e não enxerga o que está acontecendo aqui então ela morre para você aqui assim tá é, vamos colocar maior aqui assim sei lá aqui ó ela morre aqui para você desenho desgraçado mas tá bom o que que geralmente você está acostumado a fazer você vem aqui aberto né? Porque você viu a primeira vez que era isso aqui? você vem aberto aqui, então. E aí você vai dar aquela fechadinha aqui pra sair aqui. Né? Beleza. Já que aí no meio ela faz isso aqui assim. E aí você não consegue trazer mais, você vem pra ponta não. E aqui geralmente tem um caminhão de frutas. Caminhão. motorista tá de boné, um carro. Geralmente o cara tá de boné. Uh tá? Um carro bacana. Beleza. Qual foi o seu erro aqui? Ah, uh, eu não conhecia a curva. Ela é cega. lá, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Beleza. Todos esses erros são importantes. Mas, se você tem dificuldade de inclinar e vai espalhar, por que, que você fechou ela, sendo cega, do jeito que você fecha uma curva que você já conhece? Então, esse é o primeiro erro que você faz. Então, se ela é cega, eu gosto de fazer diferente. Eu gosto de vir por aqui. Como se fosse uma pegada 180. Porque se ela, der, se ela der a besteirinha Eu faço um Vzinho aqui e vou embora Que é o Vzinho que eu tô, mostrei pra vocês tá? Ou eu dou uma contornadinha nela aqui E já era Então eu tenho a oportunidade do V Tem a oportunidade do contorninho E se ela contornar muito Eu faço esse contorninho aqui Faço o Vzinho pra cá e vou embora Então eu gosto de atrasar, atrasar A saída dela E não atrasar a entrada dela as pessoas quando vem uma curva cega, elas atrasam a entrada dela. E dependendo de como acontece, se você não tenha o controle... Isso eu, eu tô falando uma dica particular minha, tá? É, não existe... É, tudo isso aqui que eu tô falando, eu tô falando do que eu faço. Se você perguntar, talvez uma pessoa faça uma outra forma. Então não tem uma regra. A diferença entre eu e os outros é que eu ando em todos os mundos. Simples assim. Então é mais fácil para eu te falar o que você tem que fazer, só por isso, entendeu? Eu vou lá onde você anda, e eu vou lá onde eles andam, e juntos, Capitão Planeta, não, então aí é o seguinte, ó, é... você vim por aqui, ó. beleza, só que se você não tem a capacidade de inclinar, você não gosta, não se sente bem, você vai matar tudo aqui, se ela fizer alguma coisa desse sentido, e vai sair para cá espalhado. Então, o que, que você pode fazer? Se você quiser atrasar por uma segurança para tentar enxergar o final dela, é vir na expectativa ver Fazer isso aqui, ó. Um pouco mais de atraso. Fazer isso aqui, ó. Mas aí aqui você tem que ter mais técnica ainda, um pouco mais de velocidade, ter o B que um bom pneu. Então, eu recomendo isso aqui, ó. Como assim, Duvão? Eu vou dar um exemplo simples aqui, ó. Essa curva em Romeiros, essa sequência da curvinha aqui, ó ela é uma curva que parece que é isso aqui e vai pra cá só que ela faz isso, ó, atrás da rocha ó tá vendo? então geralmente, você teria entrado ali, porque você não enxergou essa continuação, você teria entrado vou voltar 10 segundos de novo pera aí, ó próximo vídeo se você quiser a gente fala de curva de raio longo assim, ó Também tá mas olha só, olha só, olha só Olha só, olha lá, olha só, olha lá, olha só. Você já teria briscado ela aqui agora, ó. Agora você teria entrado nela já aqui, ó. Você teria entrado nela aqui já, agora. Da onde eu tô aqui, ó. Já, olha lá, olha só. E olha como eu tardo isso aqui, ó. Ó. E olha agora o que eu vou fazer. Porque para você parecia uma curva, mas ainda era uma reta. Ó. Ó o caminhão. Não, mas... Tá vendo? De novo, ó. Para você parecer já uma curva. Olha só. Olha lá. Olha só. Para lá, Ó. Pra você já parece uma curva isso aqui, não parece? É, parece uma curva. Ainda não é uma curva. Mas parece uma curva. Mas não é uma curva. Ó. Eu tô indo reto ainda, ó. Tudo bem, a moto inclinou um pouquinho, mas tô indo reto. Reto, reto, reto, ó. Você viu que ainda tem mais um estágio de reta? Olha aí. Mais um estágio de reta. Só que você ganhou por ali, aí você viu que, nossa, era uma curva já. Essa é uma curva cega. Então ela te enganou lá no início, você já entrou. Aí você entrou aqui, você fala, nossa, continua. Aí você sai lá e morre. Que é o que acontece aqui direto. Ó. Agora é hora de entrar nela. Fechadinho conforme eu entrei aqui. Se não, fazer um V pra cá, que eu já fiz, faço com a 10 também. Eu vou fazer isso aqui para você ver. Ó. E vai embora. Entendeu a curva cega, filho? Não? Esse vídeo tá ficando longo, filho. Ó, de novo. Vamos fazer aqui, ó. A curva é cegueta, você não enxerga. Tá? Se você vem aqui e faz esse padrão, você vai sair ali. Se ela fizer isso aqui... Miau, miau, miau, parará, pá, pá. Miau, miau, miau. Então, o que que vale mais? Você trazer ela mais aqui assim, anfibiada E ó Beleza, filhinho? Então vale mais Você tá mais perto aqui Do que vir pra cá Porque se ela fecha, você ainda tem uma margem de pista pra ir pra fora Dentro dessa pista Na curva cega Entendeu? É isso, é óbvio, né filho? Que a gente tá falando aqui... Pô, o meu... Espir... E agora vamos fazer uma pausa aqui? Professor Serguei Almeida, não aperta aquele... É... Você é o seguinte... Primeira vez que você vai andar igual... É que, eu, é que eu acho que não tem graça nenhuma. Mas um dia eu vou colocar meu vídeo, a primeira vez que eu vou andar num lugar. Cara, eu vou olhando tudo... Parece, cara... Slow down... Né, né, né, take it easy... Cara, sabe? É, é raleiro, irmão. Raleiro. Por quê? Porque eu preciso observar o que está acontecendo. E ver para crer que vai dar tudo certo. Você entendeu? Pô, oh, aquela placa, olha essa coisa, isso aqui. Nossa, isso aqui parece que lembra aquela curva lá. Pô, isso aqui é assim. Isso aqui é essa. Se não, irmão, é modo. Ó, eu apatroi as crianças. Por quê? Porque tem um outro ponto do caraco também. Que você tem que levar para sua vida. Você não precisa provar nada para ninguém. É. Sabia disso? Não? Importante também esse outro detalhe. Você não precisa provar nada para ninguém. Mas o maior detalhe é que é o seguinte: da rua não vem nenhum patrocínio. Então você não precisa se matar também. É? Together. Bom, filhos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais duas curvas para vocês. Aqui o S e uma curva cega. E aí. O próximo, se você quiser, a gente fala de curva de raio longo, porque dentro dessas curvas existem várias possibilidades, beleza? E se você quiser também que a gente fale outras curvas, eu vou fazendo mais coisa que vem da minha telha, fala aqui embaixo que a gente continua. Maravilha? Filho, deixa um like, se inscreve se não é inscrito ainda, ativa o sininho e comenta alguma coisa aqui embaixo que é muito importante. Não agar, precisa dar aquela engajada. É isso. Ai!